Voltamos com novas informações sobre o desastre de Brumadinho, em Minas Gerais. O IML o Instituto Médico Legal confirmou que dos 37 corpos encontrados, até agora, só 16 foram identificados. Segundo os médicos legistas, o trabalho de identificação é difícil, muito demorado, devido ao excesso de lama e também pelo tempo que passa. O desastre já foi há mais de 50 horas e o número de mortos deve aumentar porque são 287 desastres desaparecidos. O repórter Luiz Gustavo fez um registro agora há pouco da preparação justamente para a chegada de novos corpos. Vamos ver. Mais uma cena muito triste aqui na cobertura dessa tragédia em Brumadinho. Uma fila de caminhões refrigerados. Olha aí. Um atrás do outro. Porque os helicópteros chegam a todo instante trazendo corpos já em avançado estado de decomposição. As reportagens completas você vai ver no Domingo Espetacular, numa cobertura especial sobre esse desastre que poderia ter sido evitado. E eu posso voltar a qualquer momento com novas informações. Até já.